E o Biel já gosta da putaria, Biel já gosta de, de palavrão, de subir, descer favela. Não que eu não goste, se me contratar eu tô dentro, filho, lógico que eu vou. Mas o estilo do Biel já é mais proibido, né, Então Já é mais putaria, o meu já é mais light, mais rádio, mais 15 anos, casamento, umas, umas festinhas festinha mais diferentes, né? Pode crer. Aí o Biel, pô, moleque começou a decolar, decolar, começou a ir conhecendo a galera aí, o DJ de segmento. Graças a Deus, hoje o moleque tá bem, né? Fico feliz de poder ter ajudado ele no início lá, ele conseguiu com as perninhas dele caminhar aí, tá bem, graças a Deus. Mas você não explicou essa parada aí, rapaz do, tá... do mamando. Tava no mistura, baile lotado, de repente o som parou, Eu falei, qual é, Biel, vem mamar, não sei o quê, vai mamar, uma parada assim. E o som parou e o na hora. Som parou na hora. Acho que era pro Biel fazer isso mesmo, né? Mas ele... <risos> Aí, Ele vai bolar depois. Vai é a primeira coisa que fala o cara nem se apresentou ainda.